E agora, Celso Vernizzi. O aumento do tempo. Olá, amiga, olá, amigo. Frente Fria que estava aí entre o Sul e o Sudeste saiu para o Oceano Atlântico, mas tem a nova Frente Fria, aquela que vai trazer o frio de rachar entre a quinta-feira à noite e a sexta-feira. Traz chuva já hoje para a divisa do Paraná com São Paulo. Até o centro do estado pode chover. Também no extremo sul do litoral. As temperaturas sobem menos, mas ainda assim fica abafado durante o dia. Amanhã vamos ter a alteração maior das condições do tempo. Hoje, muitas nuvens e pode chover na Divisa do Paraná até o centro do estado, também entre o Litoral Sul e a Divisa do Paraná. A temperatura sobe 28 graus no litoral, não tanto quanto ontem. Má sensação de calor, clima seco, 30 graus no interior, na capital, 28 a 29 graus. Um abraço a todos. Um o aumento tempo